Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Kiarame Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre um assunto que parece muito simples, mas que, na verdade, é muito importante. Nós vamos falar sobre o banho. O banho é uma ação de higiene pessoal que deve ser realizada diariamente, pelo menos um banho por dia. Ele deve ser realizado com água limpa, sabonete e, quando possível, com shampoo e condicionador para lavar os cabelos. Durante o banho, todo o corpo deve ser ensaboado e enxaguado. Após o banho, devemos secar todo o nosso corpo com uma toalha macia, principalmente entre os dedos das mãos e dos pés, e no interior dos nossos ouvidos. Pode não parecer, mas a falta do banho pode ocasionar alguns problemas em nossa saúde, como, por exemplo, a micose, que é um tipo de infecção que pode acontecer principalmente entre os dedos das mãos e dos pés, se não secarmos direito. Outro problema são os piolhos, aqueles bichinhos que causam muita coceira na nossa cabeça. E o último problema é a coceira por todo o corpo, aquela sensação de incômodo, de coceira. Então, um banho bem tomado é muito importante para a nossa saúde. Bom, isso é tudo para a aula sobre o banho. Até a próxima!